Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Boss e hoje é, eu vou atender a uns pedidos de alguns inscritos meus e eles estão me pedindo para me ensinar como que eu faço para poder gravar eu mesmo, né? Quando eu faço as minhas pixel arts, né? E esse vídeo é dedicado a isso, beleza? Então galera, para começar, vou dar um F5 aqui. Eu tô aqui no meu mapa que eu fiz com a ajuda dos meus amigos, tá? Esse mapa aqui eu tenho ele desde o começo do ano. E tive várias, várias pessoas ajudando a construir esse mapa, beleza? Então eu não fiz esse mapa sozinho, deu muito trabalho fazer ele. E tá longe de terminar ainda esse mapa, eu não tô satisfeito ainda. Quero construir bastante coisa ainda. Eu tô aqui, na frente aqui da, da estátua do, do Mario, né, que eu fiz. Foi o último vídeo que eu fiz do canal. Se você não viu ainda, dá uma corridinha lá, ou clique aí na tela aí, que vai estar tá aparecendo... No um lugarzinho pra você clicar e ir para lá assistir a time lapse do de como foi feito o Super Mario, beleza? Tem um avião ali, cara. Só um pedacinho dele. Bom, como começar a gravar? Primeiro, é, vou deixar aí no link os, os, o, o download para você baixar, certo? Vai estar o download aí e você vai baixar o seguinte... Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês lá, lá no, na minha área de trabalho. Beleza galera, nós estamos aqui já. É, eu vou passar o link pra vocês, o link do site oficial, né, vou estar tá deixando aí no link da, na descrição. E vocês vão ter que baixar duas paradinhas. Um é esse Camera Studio, é o, é o mod, né, o meu aqui na versão 1.6.4. E o outro é o R Dependências, né, é o Record dependência né, pra você gravar. Sem esse aqui, esse aqui não vale nada. Então você tem que baixar os dois, é obrigatório que você baixe os dois. Esse aqui é um outro mod que no finalzinho eu vou fazer um extra com ele. Já já eu falo dele. E você vai simplesmente copiar ele, copiar e colar lá, lá na sua pastinha mod, deixar lá, entendeu? E só, só isso. Então galera, é, o link que eu vou deixar na descrição do vídeo vai ser esse aqui do, do minecraftforum.net. Né? E aqui que tá é o site oficial do mod. E eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão fazer pra baixar. Vocês vão descer aqui, ó até na parte de baixo aqui ó aonde tem esses links aqui de download tá vendo e aqui você vai baixar a sua versão né você encontra outras versões pela internet também mas o, o legal mesmo é esse site aqui porque ele disponibiliza esse link que tá aqui ó que é o link do dependência né que é o importante para você estar tá gravando os seus vídeos beleza sem assim, isso aqui não funciona e aqui tá em a versão 1.7.2 e a versão 1.6.4 que é a que eu uso Certo? As duas funcionam perfeitamente, já testei, funcionam perfeitamente. Ah! E não esqueça de baixar o Forge, beleza? Tem que ter o Forge instalado, senão não funciona. Então, bora lá pro Minecraft que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse mod. Beleza galera, eu tô aqui no Minecraft de novo. Então, eu vou dar um time set aqui. é pra não... Pronto, escrevi errado. Que é para não ficar de noite e atrapalhar o vídeo. Depois de você ter baixado, instalado o mod, você, você fazer, o que você vai fazer primeiro? Você vai configurar o mod. Como é que se configura? Apertando aqui no seu teclado a tecla O, vai abrir esse menu, certo? E aqui tem alguns comandos aqui, né, para você estar tá configurando. O seu, ele não vai vir assim. O seu ele vai vir algumas coisas diferentes. Mas para facilitar você pode deixar como o meu aí, também que já ajuda bastante. Aqui no global. Global Optus, né? Tá aqui em Intuitive Options Screen, nessa aqui é para você escolher qual qual botão que vai ser para poder abrir o menu do, do, do mod, certo? Deixa aqui a letra O mesmo, porque padrão, né? A linguagem deixa automático. esse dois aqui pode deixar offline, é off, né? Esse esse Auto Elastic Time é o seguinte: se você habilita ele, quando você for fazer alguma time lapse, vai ficar girando dia e noite. Sem parar, eu vou deixar um trechinho de uma chinima que eu fiz aí na tela passando. Que você vai entender como que isso funciona. Esse aqui é para mostrar o FPS do seu computador, né? Do seu jogo, só por, por questão de como se diz, por uma questão de, de controle mesmo, né? Mas não é nada importante. Isso vamos ao Can Command, esse aqui é o mais importante. O seu vai vir tudo off quando você tem você baixar ele, instalar. Vai vir tudo, vai vir desse jeito aqui. Ó. Você vai habilitar aqui ó. o Auto split se você quiser. Já já explico o porquê. Esse Auto Stop Record de vídeo também, para é, é, terminar o vídeo automaticamente quando o tempo acabar. Já já explico também. O Desable Mouse Input também deixa desativado. Deixa 1. Aqui deixa on, A mensagem deixa 1. E esse Overlay Time também deixa 1. Essa mensagem periódica aqui é quando você está gravando. É, o mod ele te mostra quanto tempo ainda falta de gravação. Esse send chat mensagem aqui é a mesma coisa. Ele joga uma mensagenzinha no canto assim, da tela. Assim, você pode ver quanto tempo você ainda tem de gravação. Beleza? O AutoSpline, eu não sei explicar, então eu não vou arriscar. É, o AutoStop Video Record, quando o vídeo terminar de gravar, terminar o tempo, ele vai, ter, vai é, pausar, vai terminar o vídeo automaticamente. Já vai salvar. Certo? Ele, isso aqui é o seguinte: quando você vai, vai fazer a gravação, você tem que. Escolher o tempo, né, para que isso funcione. E já já vocês vão entender. Vamos passar aqui para o Camera dirt Person, né? Aqui também vai estar tá vindo assim desse, dessa maneira aqui. Você vai habilitar esse, habilitar o Player View e vai habilitar um Direct View também, né? E o um Direct Video Record. Continuando aqui, o Show Camera frustum você deixa habilitado e o Fix, o Fix chunks, o né? Um Load também deixa habilitado. Isso aqui galera é a sacada de todo o mod. Isso aqui ó, para você fazer já direto a time lapse sem ter que editar o vídeo, deixar o vídeo mais rápido, você é, configura aqui, né? Quantas vezes você quer que o vídeo rode, quantas vezes a mais? Por exemplo, se eu configurar ele aqui para 20, 20x, ele vai rodar 20 vezes mais. Então, é esse câmera, cameraman frustum aqui, ele mostra a sua skin que você grava com um bonequinho seu, como se fosse um bonequinho seu, ele vai assim para o céu, assim para onde foi, fica lá gravando. Então acho que aqui eu já expliquei tudo, né? Isso aqui você não precisa se preocupar, esse tinha que fixa aqui, você não precisa se preocupar, né? O mais importante foi isso que eu disse agora. É a outra coisa, a câmera roll né? esse aqui, se você quiser habilitar um comando, uma tecla para você estar tá mexendo, você pode estar tá também. Mas eu não gosto de mexer nisso aqui não. Eu acho isso aqui meio complicado. Aqui é a sensibilidade da câmera, né? Quanto mais aqui, acho que mais sensível ela é. E quanto menos, menos sensível ela é. Né? Eu gosto de deixar aqui numa média de 30, 35, né, que é para o vídeo ficar mais suave, né. E ótima hora para esses cachorros começar a latir. Mas tudo bem. O vídeo hack. O vídeo hack é o seguinte. Esse hack shortcut aqui também é outra coisa que você pode habilitar. É escolher uma tecla aí, por exemplo, se você quiser colocar o L aqui, por exemplo, para começar o vídeo. Né? Eu vou apertar a tecla L aqui e ele começa o vídeo. Mas eu não quero. Vou deixar nada, para você voltar, é só apertar o es clica aqui e aperta o S, que ele, ele desabilita é, o vídeo FPS né é, 30 fps é, um, é o suficiente para você fazer um, um vídeo bom bem fluido né? não precisa mexer mais o vídeo speed aqui, se você quiser aumentar um pouco também você pode, eu deixo no 1 mesmo porque esse aqui não interfere em nada no outro lá né o codec, isso aqui é importante esses codec aqui são muito importantes se o seu computador não tiver esse codec aqui, ó, você pode procurar no baixo aqui, né? Você pode procurar no Google que você acha o instalador desse codec aqui e você instala no seu computador e vai aparecer ele aqui. Geralmente o computador normal vem com esse FF1, FFV1 ou esse outro aqui, né? Mas o recomendado mesmo é esse aqui, que corresponde ao MP4, né? Você pode trocar aqui o formato do vídeo também, mas eu aconselho o mp 4 E aonde fica, fica salvo os vídeos quando eu termino de gravar? Se você clicar aqui, ó, você vai ver que ele vai estar em user, aqui vai estar o seu nome, app data, né, a pasta do Minecraft, né, home, né, que é o ponto .minecraft, e o mod vai criar uma pasta chamada vídeo, certo? E você pode mudar isso aqui também, você pode trocar, escrever aqui, né, aonde você quer que salve, você tira isso aqui tudo aqui, coloca o caminho do, do desktop, por exemplo, coloca aqui e salva lá no desktop, mas eu deixo aqui mesmo no padrão aqui, porque pra mim é mais fácil de achar, certo? E esse multi-trade aqui, se você tem um PC mais, mais poderoso aí, com vários núcleos né, de processamento, você pode estar tá habilitando isso aqui, se você não tiver, se for só um single-core mesmo, você pode deixar off, que tá de boa também, cara. vai dar pra você gravar sem problema. O áudio, você não precisa habilitar o áudio, né? tem os negócios aqui de áudio aqui, mas não precisa, aparece até o headset aqui, é o que eu estou usando, ó. Mas não precisa, tá? Só se você quiser também, mas não vale a pena, fica muito ruim o áudio, já fiz um teste. E é isso. É isso. E agora como que eu faço para poder gravar o raio da, da, da minha timelapse, se eu quiser? Bom, suponhamos que você quer gravar, por exemplo, isso daqui. Eu vou, vou fazer uma coisinha aqui, por exemplo. Eu vou destruir essa.. Essa. essa árvore rosa que eu fiz aqui. Essa árvore de cerejeira aqui, de Sakura. O que, que eu vou fazer? Na tecla no seu teclado, você vai apertar a tecla P, por exemplo. Aí marcou ali um ponto registrado, você registrou um ponto. Aonde está essa cruzinha do, do Minecraft, essa cruzinha que você mira assim, sabe? O que fica no meio da tela, é ali que vai estar tá registrado o ponto. Aí, por exemplo, se eu quero que a câmera se mova, eu quero que ela faça esse giro aqui quando eu estiver gravando. Como é que eu faço? Simples. Você está mirando aqui na árvore com essa parte aqui. Se você vir, mexer um pouco, você vai mexer aquela parte do meio também, certo? Aí você aperta o P de novo. Você apertou o P novamente. Aí, por exemplo, eu quero que o vídeo termine aqui. Né? Você vai dar mais um P e pronto. Jóia. não precisa mexer mais. E aí, como é que eu faço para poder começar a gravar? Simples. Eu vou estar tá deixando na descrição aí também. E junto, junto com a descrição, eu vou estar tá deixando o site para você está baixando os mods... E um desses desse sites vai ter os comandos para você estar tá usando. E para você ativar a câmera, você pode até ver ali que já tem bastante coisa ali que eu registrei. Mas é o seguinte, se você ativar a câmera, você vai dar um barra, cam, start e o tempo que você quer. Por exemplo, se eu quero 5 segundos, eu ponho 5S. Se eu quero 5 minutos, eu ponho 5 m E assim vai. Você pode colocar também, é, por exemplo, 120 segundos, né, que corresponde a 2 minutos. Você pode colocar assim também. Ou você pode colocar 2M, que é muito mais simples, né? Então, é só para nível de curiosidade mesmo. Então, por exemplo, eu quero, é, em 10 segundos, eu quero que me grave e eu destruir nessa árvore. Quando eu der o Enter aqui, vocês vão perceber. Ah, e tem outra coisa. Antes de você fazer isso aqui, eu tenho que configurar aqui é, a, a velocidade. Está no 20. Não precisa disso tudo que está gravando isso. E vai ficar muito rápido, o vídeo vai ficar muito pequeno. E não vai aparecer quase nada. Né? O que, que eu vou fazer? Vou colocar seis aqui, 5. Cinco, cinco, tá ótimo. Assim, vou, vou, vamos posicionar aqui, vamos preparar para construir essa árvore. Vamos dar um Enter aqui, vamos dar um Can Start. Certo, vamos colocar 10 colocar segundos. 10 S. Você pode ver, ó, que ele pareceu um bonequinho meu lá, ó. Tá vendo? Lá longe, ó. Tanto que ele tá até... Tá até... Mais longe, que eu tinha gravado uns pontos bem errados, eu fiz umas coisas bem erradas aqui. você pode ver que ele continua se movendo, tá vendo? E fica com essa coisa amarela, né? Isso aqui tudo você pode tirar lá no... Opa, deu uma bugada aqui. Tudo aqui você pode tirar, deixa eu tirar o tempo aqui. Opa, caramba. esse. É, você pode tirar aqui, ó. Você pode configurar esse person aqui, ó. Né? Essas coisas aqui você pode configurar e tirar, né? é o que você não quer, por exemplo, eu vou deixar sem esses dois aqui, que eu, que eu não uso. Aí, da próxima vez que eu colocar para ele fazer a gravação, tá vendo? Ele não vai vai vai fazer aquela linha, né? aquela linha amarela, se você não, não, não gostar. Eu prefiro assim também, que fica mais, mais tranquilo. Ele tá gravando essas coisas aqui porque eu fiz errado, né? Eu tava testando aqui antes, e o Minecraft deu uma bugada de novo. Tá vendo? Quando ele termina, ele mostra ali a mensagem, né? Eu tava configurando antes, então... É, testando, né? Então eu acabei gravando alguns pontos. E fica até pra próxima coisa que eu vou ensinar agora. É, como que eu faço pra poder eliminar os pontos que eu já usei? Por exemplo, é, eu usei aqui. né? Aí sem querer eu, eu usei aqui. Nossa, eu não queria esse. O que, que eu faço agora? Bom, você pode dar aqui ó, o barra Udo. Deixa eu achar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem vários comandos, tá vendo? Tudo isso eu vou estar deixando pra vocês aí. Pra vocês verem. Aqui, pode achar o CLEAR. O camper CLEAR. Esse aqui, esse comando aqui, ele deleta todos os pontos que você já fez no mapa, né? Nesse mapa, no caso. Entendeu? Então agora eu posso fazer de novo aqui, ó. Posso marcar aqui de novo. Vou colocar só dois pontos só, por exemplo, né? E vamos lá. Colocar o CAM START 10 segundos. Isso. Aí vai começar gravado a partir dali. Aí eu vou destruir essa árvore aqui, uma ledeta aqui que tá atrapalhando a minha visão, por exemplo. Aí ó, para eu, eu terminar de gravar, no meu, no meu caso que deu uma travada, porque o computador não é muito bom, né, deu uma travada, mas ele já gravou, beleza, já gravou e está lá na faixinha que você configurou para os vídeos, beleza. Então basicamente o mod é isso, eu vou deixar a lista de comandos aí na descrição do vídeo, você pode copiar e colocar no seu bloco de notas aí no seu computador para você nunca esquecer. Beleza, e eu não vou falar todos os comandos porque não, não são tão importantes. O que eu aconselho você usar é o can start, né? Para você iniciar, se você quiser parar, dar um can stop, e para você apagar os pontos que você fez, é o can p clear, clear assim ó. aí, ele vai deletar todos os pontos que você fez, certo? E um, um outro mod. Extra, que eu quero deixar também para vocês baixarem, é um mod que eu encontrei e achei bastante legal. Esse mod aqui, chama Aron... Aron, sei lá o que, eu esqueci o nome dele. É, tá aí na tela aí. Ele é o seguinte, se você segurar o Shift, né, e você saltar uma flecha, olha só o que, que acontece. Muito louco, né? Então, É isso mesmo. Acontece que tem uma câmera, como se tivesse uma câmera pra, pra, que vai seguindo a flecha, vai seguindo o rastro da flecha. Segurando Shift, eu vou tentar acertar ali o porco ali, ó, não vou acertar não. Ah, deixa eu ver. Olha, acertei a pata dele ainda. Então é isso que ele faz, né, como os dois mods são de câmeras, né, então você pode estar tá intercalando os dois mods aí, fazendo vídeos bem bacanas mesmo. Assim como fazer uns machinimas também, você pode estar criando, fazendo umas coisas bem legais mesmo. Basta usar a criatividade, beleza galera? Então, é isso aí o mod. Espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like aí para agradecer, beleza? Pelos downloads também e pela explicação que eu deixei aí para vocês. aí deixei, Acho que deixei bem claro. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários aí também que eu vou ter um prazer de estar... É, solucionando e ajudando você a entender bem esse mod e dominando ele, beleza? Então é isso aí, passa pra todo mundo aí esse vídeo aí que sempre quis saber como é que grava, fazer como é que faz pixel art, sempre que teve vontade de fazer pixel art, mas não faz porque não tem outro PC, né? Porque acho que precisa de outro PC. Passa aí pro seu amigo aí também, ajuda ele também, beleza? E é isso aí, galera, muito obrigado por assistir acompanhar o vídeo até aqui. Deixa seu like mais uma vez e fui!